No Mãos Obra desta semana, o que nós vamos fazer será um suporte de telheres, mas não é um suporte qualquer. É um suporte que além de, estar, de servir para arrumar nas gavetas, também serve para virar a nossa mesa de refeições. Logo tem que ser um suporte sofisticado. E o que é que nós precisamos? Fui à Leroy Merlin, trouxe a nossa base, que é uma caixa de bambu, não é? Trouxe uns perfis em L, assim, douradinhos, sofisticados, que serão para dividirem as nossas compartições, onde vamos colocar os telheres. Temos também uns perfis planos, que serão, ou seja, servirão para dar aqui a lateral, um toquezinho sofisticado à nossa lateral do nosso tabuleiro. E depois o que é que nós precisamos para mudar aqui a cor deste tabuleiro, não é? Precisamos do nosso sprayzinho branco. Mas isto não se faz sozinho, precisamos agora do, do resto do material, que vai fazer com que nós façamos este tablé, ou seja, cola não é para colarmos todos os perfis, precisamos aqui da nossa serra e a esquadria para cortar tudo direitinho, e pronto, é isto basicamente. Ah, e o nosso esquadro ao não vai ficar acho, tudo desalinhado. Isto é tão fácil que eu vou fazer sozinho, não quero aqui ninguém, nos à obra. <risos> E já temos a caixa pintadinha E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos medir para ver quanto é que irá ter As, nossas, as divisórias para os nossos telheres E pronto, e já cortamos o nosso bitzinho E agora é só pegarmos Dividirmos a nossa caixa em três divisórias E colar não é? Simples quanto isto Vamos lá E atenção, não convém pôr muita cola. Isto está tudo já pintado no acabamento, não é? Depois vai sair por fora e não dá com nada. Atenção! E agora é a hora da verdade, ou muita cola ou não. Vamos ver. feitos falta mesmo aqui os telhados mas é já de seguida vamos já para a parte de coração vamos <música>